Que veio de repente O teu sorriso que não sai da minha mente A cada instante que se passa eu vejo Os momentos que nós passamos A verdade que agora engasga O sentimento que agora atrapalha Sei que nunca vai passar Os momentos que nós passamos Quero aquele amor aqui de volta Não quero mais você aqui comigo Você feriu agora o sentimento E o amor que surgiu agora será luz. Uh, oh oh é sábado de manhã cedo. Geralmente acordava mais cedo Pra resolver aquelas coisas banais De final de semana de caçais Teu sorriso sempre vinha quando Você sabia que depois de algum tempo Eu veria você aqui de novo Perto de me encontrar Eu quero agora se calou. Eu quero aquele amor aqui de volta. Não quero mais você aqui comigo. Você feriu a Amor que surgiu agora se calou.